Gente, e lembrando que vai estar tá aparecendo aí na tela de quando que é esse vídeo. E eu só tô postando agora porque eu demorei 4 meses, se não me engano, para começar a editar esse vídeo. Ou seja, esse vídeo é do meu aniversário. Meu aniversário já passou faz um tempão. A gente tá no mês 4 de 2022. Meu aniversário foi dia 26 de outubro de 2021. E esse vídeo a gente gravou no dia que tá aparecendo aí na tela pra vocês. E eu tô cheia de vídeo atrasado pra postar de 2021 ainda A gente já tá em 2022 Então vai ter um monte de vídeo aí de 2021 pra postar ainda Tá bom, gente? Então não estranhe, tá? Por favor Eu já tô com o cabelo todo diferente, tal tá? Vocês já devem saber Mas enfim, gente, tô postando aqui Porque como vocês sabem, eu uso esse canal como algo de regulação Depois eu vou postar os vídeos atualizados Depois que eu postar os desatualizados E é isso aí, galera, é isso aí Esse vídeo... É isso aí, gente, é isso aí. Não sei mais o que dizer, mas... É basicamente isso? Eu acho que é, gente. Não sei, gente. Oi, gente, tudo bem com vocês? Boa, eu já tô aqui pra mais um vídeo. E no vídeo de hoje, eu vou mostrar pra vocês a nossa saga... Gente, primeiro de tudo, ignorem meu cachorro, tipo E, gente, eu... Nesse vídeo, a gente vai fazer o quê? O quê? A gente vai fazer a saga do setup Como assim saga do setup? Eu tô falando rápido porque o Tosh tá me atrapalhando muito A gente vai montar o meu computador Gamer Por que, que meus pais vão me dar esse computador, gente? Porque eu vou fazer 15 anos Mês que vem Então a gente tá montando, meu pai tá montando tudo direitinho <risos> E eu vou mostrar pra vocês nossa caminhada, a gente fazendo as coisas, a gente comprando as coisas <risos> e tudo mais, tá, gente? Então, assim, o que a gente vai fazer? É, vai pintar o computador. A gente vai trocar. Meu pai vai ficar com meu notebook e eu vou ficar com o computador dele. Então, a gente vai pintar o computador dele, né? Da cor que vocês vão ver aí. Aí a gente vai pintar. Ele vai desmontar o computador todo, vai pintar E aí vai faltar o quê? Colocar o cabo de internet no computador Porque é melhor, né? Eu vou explicar tudo melhor durante o vídeo, tá, gente? E a qualidade vai estar melhor depois, tá, gente? Então aí a gente vai colocar o fio da internet Comprar a placa de vídeo, tá, gente? E algumas outras coisas tem que comprar também Então é isso A gente, tô cansada A primeira coisa que a gente vai fazer, então Vai ser coisar o computador. a gente não sei nem que o que eu tô falando. Desmontar o computador e pintar. Beleza? Então vocês vão acompanhando aí. Hoje é o dia 1 da nossa saga do setup. <risos> <risos> Montação do PC pra pintação. <risos> ah, esse é o meu pai, gente, para quem não conhece. <risos> Eu acho muito difícil. A camisa fechelenta. É Eu vou mexer com muita poeira. Aí, gente, primeiro ele vai desmontar, né, as peças. E aí depois pintar. Né? É. Ah, não tente fazer esse caso, tá? É profissional. É profissional é só <risos> Eu Tá pensando nisso, melhor. Ah, eu... <risos> não, eu tenho que fazer isso em casa, criança. Só pra profissional. O conhecimento foi feito pra ser compartilhado. Se fizer em casa estragar, não é me responsabilizo. Ah, agora vai fazer uma mágica aqui. Então eu vou, quando voltar, já vai tu pintando o gabinete, tá? Aí, gente, vai começar. <risos> <risos> Minha mãe tá plantando ali. Estamos numa rua, mas não faz ideia. Tá <risos> meio tecnológico. É, é. é. Por que não? Aí, gente. Tá sem nada no computador. A bandeira vai ter. <risos> vai virar neve, hein? <risos> Nossa, sou cheiro. <risos> Ué, mas isso aí não é lerê, não. Isso aí é seu. O meu hobby. É, meu. Trabalho, <risos> é. Uhum. Uhum. Por isso que o meu hobby é jogar. É só ficar sentada, mexendo as mãos. Muito mais legal e é mais mas fácil. Isso é bom, né? É é. tem. <risos> Uhum. É. Bom, gente Está assim por enquanto Não sei o que meu pai está fazendo Mas tudo bem é. Está assim por hoje Porque a tinta acabou Aí amanhã A gente vai comprar mais é. Gente, eu esqueci de mostrar, mas Agora meu pai tá ali, ó, é, meio que desmontando, né, pai, o uhum. monitor, né, pra poder pintar também amanhã. E eu estou com isso aqui na mão, que é a parte de baixo dele. E olha, dá pra me ver aqui, que da hora. Gente, eu tô de pijama, ó, Então, gente, meu pai já está quase terminando. <risos> Vamos ver se vai sair um bicho dentro. Até amanhã, gente. Oi, gente. Bom, se passaram três dias desde a última vez que eu gravei. Quer dizer, dois dias. E o que que aconteceu, gente? Bom, eu gravei essa última parte aí que vocês viram, né? A gente meu pai pintando o computador de branco e tal E aí ele pintou tudo, tudo, tudo de branco nesse dia, né Pintou cada peça, ele pintou de branco nesse dia E aí no outro dia ele pintou tudo de rosa, né? Tudo, tudo, tudo de rosa no outro dia E ele não tinha gostado do resultado Por causa que ele não achou que ficou legal e tal Aí ele foi, foi remendando, remendando até ficar legal e ficou legal, gente. Ficou incrível, ficou lindo, lindo, lindo mesmo. Aí, hoje, no terceiro dia, ele terminou de pintar tudo, né? Aí eu não sei se ele terminou de pintar tudo ontem mesmo ou se foi hoje que ele deu mais uma, um retoquezinho lá e terminou hoje. Eu acho que foi hoje, mas eu acho que se, se ele terminou hoje, ele só tinha, ele só, hoje ele só deve ter pintado celular. Uma, algumas coisas que faltavam Não, gente, eu acho que foi hoje mesmo que ele terminou é, Eu acho que foi hoje mesmo Hoje, no terceiro dia Assim, ele pegou assim, direto Então no primeiro dia ele pintou tudo de branco No segundo tudo de rosa e foi direto, gente Foi assim, ele foi pintando direto, sem parar E hoje, no terceiro dia, ele terminou de pintar tudo Tá bom, gente? Então... Hoje ele terminou de pintar tudo Aí o que ele fez mais? Montou o monitor, que eu vou mostrar pra vocês Tá bem ali Montou o monitor e amanhã ele vai montar O computador Montar as peças, né? Botar tudo de volta e tal porque Ele não fez isso hoje porque ele já tinha Ele já tava fazendo coisa o dia inteiro Então ele tava de noite E porque era bom que ele esperava Secar mais, né? Pra que não, desse, não pudesse dar ruim, né? Então ele tá esperando secar bem. Mas a tinta seca super rápido. Ele me mostrou seco rapidinho. Em questão dele ter terminado de pintar. Já passava o dedo assim. E já tava seca. Então seca bem rápido. Mas pra ele garantir. É, ele fez isso, né? Tá certo. E, e é isso, gente. Aí ele terminou de montar o um monitor hoje, né? Então a gente já trouxe aqui pra casa. Pro meu quarto. Aí... Amanhã ele vai terminar de montar o... Ai, gente, como que fala? O PC? Não sei. Aquela caixa grandona que fica embaixo. Então, gente, eu acho que é o PC que fala. Não sei, corrijam aí. Aí amanhã ele vai montar e aí a gente vai trazer. Aí tá, beleza. Vai dar pra usar. Eu acho, né? <risos> Imagino que sim. Mas eu, como eu vou jogar, né? É, a internet precisa estar tá boa, porque senão os tipo, bonecos né, ficam tudo... Eu sei bem como é isso. É, então, assim, o roteador fica aqui na sala. E o meu quarto é aqui. Só que, por algum motivo, continua travando. Então, ele vai colocar o cabo por esses dois motivos no computador. Então, beleza. O monitor já está aqui. Amanhã o computador vai estar tá pronto. Vai faltar colocar o cabo, a placa de vídeo e uns bagulhinhos de fora, né? Um negócio de filtro que ele falou que vai comprar rosa, um né? uns negocinhos assim, sabe, gente? E é isso, mas o principal mesmo. É, na verdade, eu não sei, né? Eu não vou falar o que eu não sei, né? Melhor ficar quieta eu não mostrei a parte dele pintando o computador as coisas de rosa né eu só mostrei a parte dele pintando de branco mas eu não mostrei de rosa porque quando ele pintou tipo ele meio que acordou e pintar sabe então eu acordo uma hora da tarde gente sim gente não sei o que falar mas enfim gente eu acordo uma hora, eu acordo uma hora da tarde ele acorda acho que seis horas mais ou menos isso então ele acho que ele acordou e já foi logo pintar entendeu não sei uma coisa assim então, quando eu acordei já tava as metade das coisas pintadas, sei lá gente, mas foi um negócio desse Então não deu pra mim gravar e depois a outra parte que eu vi, né, que eu tava acordando e tal, eu esqueci de gravar Agora eu vou mostrar pra vocês como tá aqui meu quarto, tá? E lembrando que eu tô arrumando ainda, meu quarto não, né, no caso o monitor E lembrando que eu tô arrumando ainda, tá? A gente não vai ficar desse, desse, desse, desse jeito, sabe? Eu ainda tô arrumando, vou limpar aqui as coisas e tudo mais. Vocês vão ver, gente. Vamos lá. Aqui, gente, no momento está assim, ó. Aqui a mesinha, né, você tá? dei uma arrumadinha. E, e aí tá assim o monitor, ó. Aqui a parte da frente. Depois, no final do vídeo, eu vou mostrar tudo bem detalhado, tá? Como ficou tudo bem detalhadinho a cor. Eu vou mostrar ele atrás também no final do vídeo. Detalhadinho. E... E sem flash dá tá pra ver melhor também a cor. Então no final do vídeo eu vou tirar o flash pra vocês verem melhor. Ali tá o Todd. Ali tá o Todd dormindo. <risos> Como sempre. Ignorem isso aqui, tá, gente? Que eu ia limpar o quarto, mas não limpei. Aí, e aqui está os topolinos brincando. Porque, nessa né, são uma da manhã e eles acordam. ele o painel do Toy Story. Hoje é o... Sei lá, já perdi as contas de qual dia que é, mas se eu souber, vou colocar aí na tela. Ontem, no caso, eles descobriram que eles teriam que ir lá no Rio, gente, sim, no Rio de Janeiro. Eu moro no Rio moro no município do Rio, gente, então eu não moro no Rio em si. Aí, é perto, mas não é no mesmo lugar. Né? Aí, meus pais descobriram ontem que eles teriam que ir hoje lá no Rio pra comprar algumas coisas, a maioria das coisas... E, e que é mais barato e tal Então o que que aconteceu? Hoje que é sábado Eles foram lá de manhã Lá comprar as coisas que faltavam Compraram muita coisa, gente E eu não estava esperando por isso Pra mim eles iam lá pra comprar uma coisa só Mas não, porque a outra coisa que a placa de vídeo Eles compraram pela internet vai chegar Segunda, hoje é sábado E aí, gente, eles foram lá Compraram muita coisa hoje, né Aí, a gente, já, eles já chegaram O que que eles compraram? Eles compraram esse teclado Olha, gente, olha o barulhinho Ai, gente, eu amo mas eu nem sabia que eles iam comprar, gente Aí compraram esse teclado Que é muito lindo E ele fica todo vermelho, gente Eu vou mostrar pra vocês quando tiver tudo pronto Os LEDs e tal Aí compraram esse mouse Que é muito lindo também, olha Parece de jacaré isso aqui. Tem esses botões do lado que eu tava precisando, gente, pro Valorant, né? Que é, facilita muito na hora de jogar de reis e tal. Compraram esse mousepad, gente. Olha que coisa mais linda, gente. E ele também é de LED, ou seja, ele brilha aqui dos lados. Eu vou mostrar o LED pra vocês depois. Muito lindo, né, gente? Compraram esse LED aqui de 5 metros. Pra colocar, aí a gente vai ver, se vai colocar aqui ou você vai colocar no cenário, a gente vai ver. Esse fone aqui, eu tava precisando, gente, de um fone, sério. Esse fone lindo, rosa, que parece ser muito confortável, olha. E que tem um microfone, né? Que vai ser muito importante pra mim fazer as lives Eles iam comprar um microfone Que não é de fone, né Aquele microfone que coloca assim na mesa Só que eu fiquei com medo De eu ter que ficar com as costas assim, sabe Igual eu ficava lá, lá com o outro velhinho Aí minhas costas não aguentam, né, gente Aí eu tenho medo de não pegar o áudio e tal Aí eu preferi esse daqui, gente Que é muito lindo que, Gente, as outras coisas que eles compraram Foi isso aqui eu não sei falar os nomes não, tá, gente? Mas vocês que entendem sabem melhor. Bom, RGB. Isso. Ó, oh, são fãs com LED RGB. Mas já foi isso aqui, gente. Que também vai dentro do PC. Que também tem LED. Que é muito lindo, gente. E aí, é isso aí. Acho que é isso. Aí meu pai está é a aqui. A fonte, gente. Que era é do meu pai. E meu pai está aqui montando as coisas do PC e tal Então, gente, já se passaram muitos dias Inclusive, hoje é o dia do meu aniversário 27 de 10 de 2021 Eu conto como se fosse dia 26, gente Eu sei que o é, certo é dia 27, mas como é... Enfim, vocês entendem de 15 anos, tá? Hoje a gente terminou de montar o PC Aqui é a cadeira, como vocês já conhecem, né? A cadeira gamer... Gamer... Aqui... Tem um mouse, olha, de LED e tal. Aqui tem um mouse pad que tem como deixar de uma cor ou de várias... Tem várias formas de deixar, como vocês já viram, né? Aqui tem o um teclado, olha, é muito lindo. É os de Viu? <risos> aqui, aqui tem o um PC, né? Muito lindo. Deu... O jeito que deu pra mostrar foi assim, gente. Aqui <risos> Tem as luzinhas, né, como eu já mostrei pra vocês, que tem como... Todas elas tem como deixar ou de uma cor ou de várias, ou várias ao mesmo tempo e tal. Aqui tem o controlezinho, que controla essa luzinha aqui e essa daqui, tá? Meu pai colocou o acrílico hoje, tão vendo, gente, que é pra não é, acontecer de alguma coisa prender ali nessas... Nesses, aqui que eu esqueci o nome que roda, tá vendo? Esses negócios assim, eles não quebra, tá? Aqui tem a parte da frente, né? Vou colocar os DVDs, ó. E gente né? tem negócio pra DVD ainda. Esses botões, esses negócios aí na frente. Tem essa luzinha aqui que fica piscando em vermelho. E em cima também, gente, ó, tá vendo? Branca que é onde eu li, li, li o, o, o computador. Tem, aqui na frente tem esse adesivo, não sei, que meu pai colocou. Aqui tem um fone. Um fonezinho, muito lindo. O que eu coloquei, gente? Eu ganhei de aniversário hoje. Aqui na cadeira, gente, não sei se vocês pararam, mas tem esse negócio aqui, tá vendo? Que dá essa cor aqui com a luz apagada. Olha que lindo, gente. Aqui atrás tu, tu, tu, tu, tu, tu, tem este LED gente, esse LED que eles compraram também, não sei se eu já falei pra vocês, eu provavelmente deve ter falado mas aqui, olha gente eles compraram este LED de 5 metros tá bom? <risos> A gente ia colocar ali na mesa, mas eu achei melhor colocar ali atrás, que aí fica na, pega na live, nas coisas que eu faço e tal. Eu achei mais legal colocar aqui atrás. Também porque ali meu pai disse que ia ficar muito na minha cara, o led sabe? No meu olho e tal. Esse lado também. E aí fica aqui do lado da cama, gente. Muito legal, né? Do quarto. É, esse vídeo tá praticamente um tour pelo meu quarto, né? Mas enfim Ó, LED, armário e o PC Nossa, a gente tá top demais, hein É assim com a luz acesa, gente Fala, galera Hoje é o dia 14 do 9 já Inclusive, mês que vem já é meu aniversário de novo Ou seja, eu tô postando o um vídeo do meu aniversário de 2021 Sendo que eu já tô quase fazendo aniversário de novo em 2022 Galerinha isso aqui é uma youtuber de qualidade, entendeu? Eu nunca tinha demorado tanto tempo pra postar vídeo, gente. Quase um ano. O outro presente que eu ganhei de aniversário, né? Foi o meu quarto belíssimo, rosa e arrumadíssimo, tá vendo? Com essa cortina maravilhosa, super fofa. Olha ali, gente. Tem vários cachorrinhos, várias... Imagens de cachorrinhos fofos e ela é blackout, ou seja, ela coisa. Eu nem sei se é esse nome, já até esqueci, mas eu acho que é isso mesmo. Que coisa o sol e tal. Então, se você fechar de dia, vai ficar tudo escuro, pai, igual se fosse de noite. E aí eles pintaram aqui o de rosa, olha o quarto como ficou lindo, gente. E aí colocaram um PVC aqui no teto, que não tinha. Colocaram essa luzinha aqui, ó, bem top. De LED, se eu não me engano, tal, e aí compraram também, eu acho que eu já devo ter mostrado aí no vídeo, né, botaram LED também, eu acho que eu já mostrei no vídeo, só que o LED quebrou, aí eu não sei se dá pra botar de novo, sei lá, eu tenho que pedir pro meu pai botar de novo, porque eu não vou conseguir, tal, tem que arrumar aí, aí então o LED tá assim. Ah, aí, gente, ignora a bagunça do meu quarto também, tá? É que eu tô pra gravar esse vídeo aqui um tempão finalizando pra mim finalmente postar esse vídeo do meu aniversário Porque já faz um século que eu tô pra postar Eu tenho um monte de vídeo pra postar, vocês já sabe. enfim é... E aí, aqui tá o meu computador, né, até hoje, né, no caso Olha a bagunça que isso aqui tá, minha misericórdia Aí tá aqui o meu computador até hoje, graças a Deus e aqui eles colocaram uma televisãozinha, pá, bem show também, né? E, e assim tá meu quarto, galerinha. Ali tá a cama, bem arrumada, como vocês podem ver, né? Fazer o quê? Mas o que importa tá aqui mesmo. E ali também, porque eu tenho um carinho, né, com as minhas roupas. E com. Ah, e aqui também, com as minhas maquiagens também. E com o meu anel que brilha também, que tá ali. E com o Lucas e então é isso, gente. Se inscreva no canal, deixe seu like, que ajuda muito, muito, muito mesmo. E se puder compartilhar o vídeo aí, ajuda muito mais ainda. Então é isso, gente. Um beijo e tchau!